Uma pesquisa mostra que nesse período de crise, metade dos brasileiros procuram novas formas de aumentar a renda. Uma dessas formas é a venda de porta em porta. E olha, tem gente que mudou de vida com esse dinheirinho extra. Olha, por conta da crise, muita gente foi atrás de uma atividade extra para ajudar em casa, uma venda direta. Existem hoje 4 milhões e meio de pessoas, quase 4 milhões e meio, trabalhando com isso no país. Algumas pessoas até estão deixando o emprego antigo para trabalhar no setor. Apesar do crescimento fraco da economia brasileira, o setor de vendas diretas, muito ligado ao consumo e é sensível ao aumento de renda, tem angariado dados positivos. No ano passado, o avanço passou dos 7%. A conhecida venda de porta em porta vem crescendo e se modificando no Brasil. O mercado de vendas diretas do país é o quinto maior do mundo e as redes sociais vêm impulsionando esse tipo de comércio. Olha, está aí uma boa oportunidade de emprego. A venda de porta em porta é oportunidade para quem busca um emprego ou mesmo quer complementar a renda familiar. Saiba como trabalhar nesse mercado que é considerado a prova de crise e que só no ano passado faturou 26 bilhões de reais. Muito dinheiro. O Brasil representa o quarto maior mercado de vendas diretas do mundo, perdendo só para os Estados Unidos, China, Japão e Coreia do Sul. Segundo dados da Federação Mundial de Associações de Empresas de Vendas Diretas, o setor movimentou 180 bilhões de dólares no mundo todo em 2013. Para comparar, o valor é quatro vezes maior que a soma de tudo que o Brasil vendeu para a China no mesmo ano. A tendência é o número continuar crescendo, a tendência é o aparecimento de novas redes é, novas empresas buscando esse mercado, é, talvez, inclusive, ampliar um pouco uh, a venda através de novos produtos, novas categorias de produtos. Ir atrás do cliente, tá aí o segredo da venda direta. O Alexandre passa o dia mimando os clientes dele. Demonstra o produto que está vendendo, faz vídeo e põe na rede social. Manda e recebe mensagens o dia todo. Alexandre, traz para mim mais uma caixa do produto, acabou. E A venda direta não tem burocracia. É eu, o Alexandre e o produto está na mão para entregar. Há um ano, o Alexandre largou um bom cargo de gerente numa empresa que estava mal das pernas e foi vender. No primeiro mês eu ganhei 500 reais. Eu falei, nossa, não vai dar. E aí começou a acontecer. Eu tinha oito anos como gerente comercial numa empresa que, que atendia o mer mercado de óleo e gás. Ganhava relativamente bem. Só que hoje eu sei o que é ganhar bem. As empresas treinam de graça e o treinamento não é obrigatório. É preciso pouco dinheiro para investir, o suficiente para comprar os produtos. Em média, cobra-se R$ 80, R$ reais, 100 reais, e dentro desse kit já tem produto que se você vender, você já recupera o um investimento nesse negócio. O modelo nasceu nos Estados Unidos e é de lá que vem boa parte das empresas. Nessa aqui, todo revendedor é considerado dono do próprio negócio. Eu encontrei uma oportunidade de empreender, né? de revender produtos e obter o lucro da revenda. E aí eu comecei a divulgar os produtos. Jandilene acaba de aderir à marca. Ela é dona de três lojas de roupas e artigos importados em São Paulo e planeja no futuro fechar as lojas e só trabalhar com venda direta. Eu penso... É... Na minha qualidade de vida, eu quero acordar um horário que eu quero acordar, eu não tenho que ter funcionário, eu não tenho que ter empregados, né? Eu, eu vou vender, me dedicar à venda, né? Vou focar nisso. As mãos que antes consertavam carros, agora lidam apenas com cremes e perfumes. Depois de ver o movimento da oficina em que trabalhava cair, Giovanni decidiu procurar um emprego para complementar a renda. E começou a revender produtos de beleza. Ele faz o contato por telefone, leva as amostras e faz a entrega onde o freguês quiser. E o vendedor vem até mim, não precisa eu me deslocar para ir atrás do produto. Em apenas 10 meses, Giovanni trocou definitivamente de emprego e mudou de vida. Era para ser complementar, era para ganhar 500 reais, que já me ajudava muito. Só que esses 500 foi para 2 mil, 5 mil e hoje passa muito dos 10 mil reais. Chega de mão suja, agora o negócio está perfumado, né? bem cheiroso e bem cuidado. E com o bolso cheio. E com o bolso cheio de dinheiro. Segundo os analistas Quatro fatores impulsionam o crescimento das vendas diretas. Em primeiro lugar, um número cada vez maior de empresas tradicionais do varejo que usam este tipo de comércio. Também a inflação, que faz com que as famílias procurem uma renda complementar. A tecnologia que facilita os pagamentos à distância, com cartão de crédito e de débito, mas o mais fundamental deles é o maior uso das redes sociais. Shelly tinha um emprego fixo como gerente de relacionamento de uma empresa, mas no início do ano decidiu virar representante de várias marcas e trabalhar em casa. O rendimento dela se iguala ao salário que tinha. Em cinco meses, sua página em uma rede social conquistou mais de 6 mil seguidores. Eu uso muito essas ferramentas, todos os dias eu sempre posto algo que eu vendo, então, assim, o retorno é muito rápido, né? Quando você posta e, e o retorno. Mesmo que eu vá entregar para o cliente, a, a venda se iniciou nesse post, que foi através da internet. E o consumidor brasileiro parece ter sido feito para esse tipo de comércio. A gente adora consumir, a gente adora tricotar, a gente adora conversar. Então, nada mais justo do que você ter um bom, um bom potencial para vendas diretas no Brasil. Outra coisa é que uma pessoa que trabalha com venda direta, ela tem que saber que ela não vai ter carteira assinada. E aí, uhum. como que ela lida com isso para garantir os seus direitos trabalhistas? Varisto, inclusive, é uma grande oportunidade, né? Realmente, ela pode fazer o recolhimento de FGTS, INSS, mas o mais interessante é que ela é dona do próprio nariz. Inclusive, com isso, ela pode controlar o quanto ela vai vender, é, equilibrar isso com a qualidade de vida e poder, inclusive, ter benefícios como uma poupança boa, um plano de previdência bom também, que vão complementar, inclusive, o que ela já recolhe.